Para você se tornar um grande jogador, não tem fórmula, nem livro, nem manual. Só tem um jeito, entrar em quadra, vencer seus próprios medos, enfrentar o adversário e encarar a torcida. Eu aprendi a jogar jogando. Eu aprendi a governar governando. Ribeirão não pode desperdiçar o que conquistou.